Hoje eu vim falar de um tema que eu gosto muito, muito mesmo, é sobre estilo pessoal. E hoje eu vim falar da importância que você ainda não sabe sobre o seu estilo pessoal. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou estrategista de estilo pessoal e eu ensino mulheres a construir um estilo pessoal do absoluto zero, multiplicar e descomplicar os seus looks. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai amar. Aproveita também e compartilha com alguém que precisa. E é engraçado porque tem algumas mulheres que discordam disso e beleza, tá tudo bem. Mas eu penso sim, que isso vai muito além de, de você querer se encaixar no estilo, se encaixar numa tribo, num grupo de pessoas, num grupo de mulheres, ou né, naquele bendito... Você tenta se encaixar, tenta se enfiar num bendito estilo universal, sabe? Aqueles sete estilos universais, que é dramático, urbano, uh, esportivo. E eu penso que se nós somos plurais, é, eu acho muito difícil a gente tentar né, se encaixar num, num desses estilos. Pensa aqui comigo, né? Uh, nós somos plurais. E nós somos muitas, e às vezes somos muitas é, no mesmo dia. Você tá afim, de repente, de sair muito bem arrumada, com salto toda sexy. Depois você só quer curtir um cinema de calça jeans e tênis. Então, isso fica muito... Quando você escolhe um né, desses sete estilos universais, você fica muito presa. A gente desempenha várias funções. A gente faz muita coisa para ficar presa em um estilo. É... Eu acho que isso tira a sua liberdade de escolha e tira também a tua liberdade é, criativa para você ser e fazer se vestir como você quiser. O estilo pessoal é a ligação com o nosso lifestyle, nossos valores, nossa cultura, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente acredita. Isso é muito forte, né, se você pensar que você se veste de acordo com isso. As pessoas que são veganas, elas não vão usar couro, né? Porque elas têm uma crença, elas acreditam em alguma coisa, elas têm uma cultura que é diferente. Então, não vai jamais usar nada que tenha eh, origem animal. Por isso que eu falo que o estilo, o nosso estilo pessoal, tá muito ligado, sim, ao nosso lifestyle, à forma como a gente eh, leva a vida. E a mensagem que você passa... Né, para o mundo, para as pessoas que estão ao teu redor Às vezes para as pessoas que você nem conhece Não basta você falar para mim Ah, mas eu me visto de qualquer jeito e eu faço o que eu quero Tudo bem, você também está passando essa mensagem Então você passa essa mensagem no, no elevador quando você entra com alguém é, Você passa essa mensagem indo comprar pão, indo para o mercado Mas assim, isso não quer dizer que você vá que Você precise se arrumar de cima a baixo para comprar pão na padaria é, colocar um salto, se maquiar, fazer cabelo, uh, fazer penteado, né? Aquela bela maquiagem para comprar um pão na padaria. O estilo pessoal, ele acompanha o nosso lifestyle. Então, como eu falei no início, somos muitas, somos né, plurais. Cada mulher que tem uh, outros estilos, ela também vai conseguir encaixar esse, essa ida ao supermercado, a saída, à padaria, com um estilo uh, mais confortável, sem precisar ficar extremamente bem vestida. A questão é essa, é só você saber usar, né, um look bem casual, um look super confortável, como eu sempre mostro nas minhas redes sociais, que se vocês não seguem ainda, estão perdendo tempo, que é o arroba Marcela Damaso. E aproveita e já se inscreve aqui nesse canal, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. O que eu vejo também é que são muitas mulheres que querem saber, né, qual é o estilo pessoal delas. Mas eu acho que isso aí é uma pergunta que vem é, atrás de outra pergunta, sabe? Essa não é a pergunta, não é a questão principal. Porque, na verdade, elas não sabem o porquê. Por que, que você quer tanto ter um estilo pessoal? Entende? Ah, eu quero saber meu estilo, mas pra quê? O que, que você vai fazer com ele? Quando você descobrir, o que, que você vai fazer? Né? Não é só usar tendência, não é só usar aquela marca que todo mundo tá falando e usando. Eu lembro que em 2018, 17, 18, deu uma moda, assim, que todo mundo tava usando aquele tênis é, da Adidas, o Stan Smith. Assim, foi um boom. Eu tava na Europa em outubro, outubro, é outubro, finalzinho de outubro. E assim, eu olhava pro pé das pessoas, eu só via aquilo. E eu achei aquele tênis maravilhoso, assim, eu bati o olho e já gostei. E eu falei, eu quero um, né, quando eu chegar no Brasil, eu vou comprar um tênis pra mim. E foi o que aconteceu, não comprei um só, comprei dois, de tanto que eu gostei. Mas ele não tá esquecido, né, como muita gente já fez, porque eu não vejo mais tanta gente usando. aí foi a vez do New Balance, foi a vez do Nike, enfim. E eu usei essa tendência muito a meu favor. É porque eu ainda tenho esse tênis e eu uso bastante. Eu gosto dele, gosto, comprei um, um verdinho, né, que era aquele da época que tava todo mundo usando, continuo usando ele e comprei um azul marinho bem, um azul bem fechado, quase preto. É, então, assim, para vocês verem, eu comprei dois tênis iguais e eu uso os dois, da mesma forma, da mesma maneira. Então, o estilo pessoal não é só você ficar usando, é, seguindo a boiada, sabe? A pessoa tá lá... É, Todo mundo tá usando no Instagram uma blusa vermelha, sai, todo mundo comprando a medida blusa vermelha. Ah, saiu a marca, tal, assim, assado, todo mundo vai lá comprar porque, né, tá na moda e tá todo mundo usando. Isso definitivamente não é estilo pessoal. O estilo pessoal é algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que eu acredito, assim, sabe, eu acredito fortemente que você consiga criar o teu estilo. Porque ele vai ser baseado no teu gosto pessoal, vai ser baseado no teu lifestyle em todas as outras coisas que eu falei agora há pouco. Eu sou um exemplo disso, né? Porque eu construí o meu, meu estilo pessoal é, baseado nos meus valores, nas minhas crenças, em tudo aquilo que eu acreditava. Quando eu tava é, buscando o, o estilo de outras pessoas, que eu tava buscando ter alguma inspiração em pessoas que não tinham nada a ver comigo, foi, um, um, foi uma barreira pra mim, eu não conseguia passar essa barreira, eu não conseguia me sentir é, bonita, não conseguia me sentir bem vestida e eu não conseguia me sentir confortável. E confortável no sentido assim, de colocar uma peça e bancar essa peça. Né? É, na época eu tinha o cabelo ainda alisado, eu vivia na escova, porque eu morria assim, de medo de saber como era o meu cabelo, se eu ia gostar, se eu não ia gostar, uma coisa assim, que, né? cabelo. O cabelo cresce o meu cresce bastante. Então, eu construí todo o meu estilo pessoal baseado nisso. E outra, eu sou consultora de estilo. Né? Eu mexo, eu trabalho com estilo, com moda, com imagem. Então, tudo aquilo que as pessoas... Uh, eu senti que as pessoas buscavam algo em mim que eu não podia dar para elas. Que era um guarda-roupa lotado de roupas, roupa só de marcas e marcas caras. Muitos sapatos, muito salto. Aquela diversidade de estampas, de cores, cores fortes, brilhantes, vibrantes. E isso não tinha nada a ver comigo. Quando eu fiquei, na época do minimalismo, depois do essencialismo, eu comecei a entender que aquilo não fazia parte de mim e que eu não conseguia. Que eu não conseguia levar isso pra frente. Eu não conseguia ter, aquilo me incomodava muito toda vez que eu tinha. Sabe que eu comprava uma roupa que eu colocava e aquele armário ia ficando... Sabe meu closet, né? Na época que eu tinha um closet, comecei a enfiar coisa e cabide, e era muito sapato. Aquilo começou a me dar, sabe, um ciricutico, me dá uma agonia de ter tanta coisa. Por quê? Porque eram coisas que eu não usava, coisas que eu não precisava. Né? Eu não conseguia entender porque eu tinha que ter cinco moletons, ou dez sapatos pretos sabe? Isso realmente não, não entendi. Então, eu fui buscar o meu estilo pessoal no, nos meus valores. E aí, eu parei de tentar ser extravagante, de tentar ser aquela pessoa é, ultra colorida, que usa muitos acessórios, super maximalista, que assim, hoje eu entendo a estética maximalista, acho muito legal. É, tem uma pessoa que faz isso que eu adoro, que é a Bru Fioretti. A Bruna Fioretti, ela usa muitos anéis, usa assim Muitos colares e roupas bem largas, ela tem um estilo muito legal. Só que aquilo, por muitas vezes, né, por muitas vezes não, aquilo não cabe em mim. Eu não sou daquele jeito. Não deixei de gostar daquela estética maximalista, mas eu sou minimalista. isso que eu tô usando hoje, pra mim, assim, tá no limite. Não usaria mais, não colocaria mais uma pulseira, não colocaria mais um, uma corrente. Porque eu sou adepta do, da estética minimalista também. Eu gosto de, poucas, uh, de poucos acessórios. E eu acredito num guarda-roupa inteligente. Com peças que funcionem no dia a dia, funcionem em eventos especiais. Que seja um guarda-roupa versátil, que seja um guarda-roupa funcional. Eu acredito uh, que menos é mais. Eu gosto de manter os meus looks mais básicos, minimalistas, essenciais. Não sei como que as pessoas chamam mas eu gosto disso, de cores mais amenas, de estampas clássicas, e é nisso que eu acredito, e é isso que eu passo para vocês sempre, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, e para mim isso faz sentido, e eu coloquei o meu estilo baseado nisso, baseado nas minhas crenças, então assim, não tem como errar, não tem como uh, eu sair muito do meu estilo e falar, meu Deus do céu, eu preciso comprar aquela calça uh, laranja, tá, mas eu quais são os elementos que tem, que eu gosto daquela calça laranja, e aí eu vou buscar esses elementos. É assim. Então, não tem, é, não vou falar que não tem erro, né? Poxa, a gente erra, a gente tá aqui e erra. Mas, é muito mais assertivo. Eu não tenho peças no meu guarda-roupa que eu fico olhando, ai ah, eu nunca usei isso aqui, eu preciso usar. É muito mais fácil. Então, eu criei o meu estilo basicamente, né, ou profundamente é ancorado nas minhas crenças. E pra isso o que? Eu precisei me reorganizar, não foi assim, de uma hora pra outra. Eu acho o que eu acho não, eu vejo muita gente é... agoniada com isso, sabe? aí ah, eu preciso ter um estilo pessoal e tem que ser agora, e aí faz detox tudo errado, é... compra o que não precisa, compra o que não vai usar, porque acha que é aquilo, não tem autoconhecimento. Foi uma, uma, uma adaptação, eu fui muito, uh, foi um período de muito autoconhecimento. Eu fui com meu pezinho assim, sabe, bem devagar, não quis correr porque era algo muito importante. Eu tava mexendo na minha imagem, a imagem que eu ia passar para vocês, né? Imagina quanto tempo eu ia conseguir segurar toda aquela exuberância, toda aquela aquele florido. Imagina alguém me olhando na rua, me vendo toda de, de, de cinza, de branco, de preto. Olhando e falando, cadê aquela pessoa toda colorida da internet? Né? Então, eu não ia conseguir segurar por muito tempo. Então, é assim que eu tava falando agora. Você conhece aquela frase, né? Ah, quem não é visto não é lembrado. Perfeito, ótimo. Mas você quer ser lembrada é na tua empresa? Onde você trabalha? Uma pessoa que usa um salto, mas que ele tá descascado. Usa aquele terninho preto, surrado, porque assim... Às vezes, né? Mudou de cargo, foi efetivada, foi... A pessoa conseguiu, né? Você conseguiu o cargo que você queria, tanto queria. E aí, você tá lá com aquele terninho, surrado. Brilhando, de, sabe? Aquele tecido ruim que passa e brilha tudo. Aquela camisa, às vezes, toda amassada. Cabelo, sabe? Eu vejo muito isso. As mulheres que... É... Não cuidam do cabelo, então tá, sabe, fazendo aquele alisamento, alisa, alisa, alisa o cabelo, passa a chapinha, as pontas já estão tudo assim, sabe, pedindo socorro. Aí faz aquele coquezinho, meia boca, prende com, com uma piranha qualquer, né, um prendedor qualquer. E aí, você quer ser lembrada dessa forma? Isso faz sentido pra você? Ou você quer ser uma mulher que as pessoas percebam que você tem valor, que você tem competência? Porque a competência, gente, é... Eu creio sim que a gente tem, tem muitas mulheres que são muito competentes e que por muitas vezes elas não têm um, uma chance de mostrar competência por conta das roupas, né? não só da roupa, por causa da imagem que essa pessoa passa, da mensagem que ela passa com aquela imagem. Ninguém quer vincular uma empresa, né, uma empresa legal, uma empresa bacana, às vezes uma multinacional com uma pessoa que, que tá mal vestida, que tá mal cuidada. Por isso que eu falo, é, são, são coisas importantes, são elementos importantes no estilo pessoal que, às vezes, você nem sabe. Entende? Porque eu falo que não é look do dia. É algo muito mais... É, eu falo que o buraco é muito mais embaixo. É, Para você ser percebida, você tem que lutar muito, mostrar muita competência, você tem que, sabe, remar sendo que às vezes a sua imagem poderia te ajudar. Imagem não é, não mostra, não segura competência, não adianta nada. Você é, tá aí bem vestida tal, você pode até subir de cargo, mas se você não tiver as condições necessárias, não vai ter roupa, look, imagem bonita que te segure nesse cargo. Mas isso tudo fica mais fácil. Então, eu gostaria muito que você lembrasse que é, imagem pessoal, estilo pessoal, não é futilidade. E tem muita gente falando sobre isso, que ai ah, é coisa fútil, é, você acha que eu vou perder meu tempo escolhendo a roupa que eu quero usar? Não é perder tempo, é se cuidar, é escolher a roupa que você quer, passar a mensagem para as outras pessoas. Isso pode ser uh, na empresa que você trabalha, pode ser numa roda de amigos, pode ser num curso que você esteja fazendo... Imagem importa, importa bastante. E outra, o estilo pessoal é que vai fazer a ligação, né? Pra você ter um guarda-roupa alinhado com as suas expectativas. Fazer com que você só compre aquilo que é essencial, aquilo que você realmente vai usar. Vai fazer com que você pare de gastar dinheiro com roupas, às vezes caras, às vezes roupas boas, bonitas, mas que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu estilo de vida. E se tudo isso que eu falei não for uma boa razão para você investir no seu estilo pessoal, eu realmente não sei mais o que falar. Mas agora eu gostaria que você me dissesse, você já tinha pensado nisso? Na importância do estilo pessoal? Se você já pensou ou não pensou, me conta aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários de vocês. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá nas redes sociais, no arroba marcela Damaso. Aproveita e curte esse vídeo, se você ainda não curtiu, se inscreve e envia para alguém que está precisando, né, dar um up aí pro seu estilo pessoal. Até mais!